Ó oh, Deus amado, Deus querido, também, meu Deus, se estenda por aqueles que estão a caminho, até mesmo aqueles que disseram que não viriam, meu Pai, até a casa do Senhor, que a Tua misericórdia, a Tua graça também, ó oh, Deus, os alcance nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, eu quero aqui também expressar algo aonde, infelizmente, muitos estarão aí bebendo, ó oh, Deus, chateados, por conta de que uma seleção perdeu, Ó oh Deus, mais Pai amado, tenha misericórdia. A alegria do Senhor, a nossa força é. A nossa alegria não está em um copo de bebida. A nossa alegria não está em um grupo de amizades. A nossa alegria está no Senhor. Não existe alegria maior e melhor do que a do Senhor em nossas vidas. Continua derramando amor sobre nossas vidas, entendimento. Ó oh Deus, existe. Crianças que choraram, mas ainda não entendem, ó oh Deus, não sabem, mas assim, meu Deus, um tempo que senhores irão amadurecer e vão entender também que essas coisas são passageiras, acabou, passou, meu pai, e a vida tem que continuar, nós temos que trabalhar, porque financeiramente eles estão bem, mas espiritualmente eu não posso falar, porque eu não sei, eu sei que aqui existe um povo que busca viver melhor no Senhor, se encher do teu Santo Espírito, Ó oh Deus, ser cheio do teu amor, ser cheio de misericórdia, ó oh Deus, e assim, meu Deus, eu sei que nós temos, nós temos vida, Senhor. Porque estamos em Ti. E somos um no, Senhor, meu Pai. E assim, Pai, eu te agradeço. Peço também por eles que estão também tristes, infelizmente, estavam ali no campo. O Senhor tenha misericórdia de alguns ali. Ó oh Deus, não são todos, mas de alguns que o Senhor tenha misericórdia, eles possam também diluir esse momento difícil na vida deles, porque são profissionais, estavam trabalhando, ó Deus, não estavam, como muitos dizem, então somente se divertindo, mas estavam trabalhando, é o ofício deles, entendemos assim, e não será diferente, Pai. Por isso, Deus, muito obrigado por estarmos aqui, intercedendo também por eles e pela família deles, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu Santo Nome guarda a vida do teu filho pastor Antônio Carlos livra de todo mal as suas filhas sua esposa está trabalhando, compre, cobre com teu sangue no nome santo de Jesus Cristo não seja diferente com a minha família que ficou em casa em nome de Jesus guarda, protege, em nome de Jesus Cristo os demais que estão viajando como ainda a nossa irmã Sueli que ainda está viajando, que se eu guarde meu pai ali ela, em nome de Jesus e que o oh Deus, ela continue se lembrando das suas palavras que ela sinta saudade deste lugar meu pai Ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, e quando ela voltar, ela venha com a mente melhor ainda, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Porque nós cremos assim, meu Pai, que quando a palavra do Senhor é lançada em uma terra, ó oh Deus, sedenta, ó oh Deus, de forma nenhuma, ela volta vazia. Ela tem que vir com seus molhos nas mãos, Senhor Deus, a sua filha, ó oh Deus, guarda ela onde estiver. Cobre com teu sangue, livra la de todo mal, de todo acidente e incidente No nome santo de Jesus, para a glória de Jesus Vamos fazer, amém? amém? Vamos abrir as nossas bíblias Quem leu o texto devocional hoje? Da revista? Hã? Hã? Quem não leu? Oi? Leu não? É você mesmo, vem para cá. Pegue sua Bíblia, galera. Sua Bíblia trouxe, não? Então, consegue ler aqui pela minha? Então vamos lá. Provérbios 17: Amém, Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Em todo o tempo. Glorioso Deus e Eterno Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, meu Senhor, neste momento, para que nós tenhamos mais entendimento, discernimento da Tua vontade, meu Senhor. Em nome do Senhor, amém. Em todo o tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão, o homem falta de entendimento, dá a mão, ficando porfiador do seu companheiro, o que ama a contenda, ama a transgressão, o que alça a sua porta, busca a ruína, o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua, dobre, virá a cair. No mal, o que gera um rolo para sua tristeza, o faz, e o pai do insensato não se, alegrará, não se alegrará. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá cercar os ossos. Amém. Podes assentar. Pergunta, o irmão ficou constrangido? Eu fiz isso aqui e uma irmã se aborreceu. E foi avisado aqui pelo pastor, o pastor avisou aqui, né? que ia chamar e a irmã se chateou. A irmã chegou, o pastor disse que eu estava perseguindo. E eu ainda disse aqui, isso é um incentivo para que a gente leia a Bíblia. Seja melhor, né? Mas a irmã se aborreceu, se aborreceu comigo. <risos> Pense bem, Hã? botei para orar, a irmã se aborreceu tornou a dizer que eu estava perseguindo. Eu perseguindo a irmã, porque eu pedi a irmã que orasse. Foi, telefone sério, certo? Mesmo sentado. Não é, eu estive O um, um ano passado. Foi o um ano passado, se eu não me engano. Eu estive conversando com o pastor. Isso aqui vai crescer. Isso aqui vai crescer. Aí eu estive conversando com ele assim: tipo, um modelo de igreja diferenciado, mesmo que aqui cresça, mesmo que tenha muita gente. Eu estava falando com ele sobre um modelo de, de, de de fazer com que as pessoas, né, eu não digo todas, mas quase todas, possam ler a Bíblia. Entendeu? Então, formar alguns grupos, né, para que se tenha alguém presente. Alguém da liderança, presente ali naquele lugar. Entendeu? Eu disse a ele, eu falei, foi só um ano passado isso. Foi, ano passado. No início do ano passado isso. Eu conversei com ele... A respeito dessas coisas, porque é bem verdade, muita gente anda disperso com relação à Bíblia. Você pergunta, não sabe. No versículo 17 diz que em todo o tempo amo um amigo e na angústia nasce. O que é que vocês entendem por isso? Bom, o que, é que significa isso? Quer dizer, que se eu, o que significa todo o tempo? A todo momento, pronto. A todo momento em que essa pessoa. Precisar, ó oh, vocês já começando a entender o texto, compreende? Esse tempo aqui fala de dias, após dias, ok? Pronto, não é só hoje não, mas a todo tempo, né? a todo tempo, ele está dizendo aqui que nós precisamos ter uma vida contínua de amor pelo nosso irmão ou pelo nosso amigo. Ok? Está se falando de amigo, de amizade. Então, eu preciso amar o meu, o meu irmão a todo tempo. Ok? Pronto. Já entendeu que... Entendeu que agora a primeira parte, eu preciso primeiro amar. Sem o amor não adianta, porque eu vou ser uma pessoa falsa. Você vai ver mais adiante como ele acabou de ler aí, nesse instante. Aí ele diz aqui, ó. E na angústia nasce o quê? O irmão. Ou seja, a senhora tem uma amizade, uma amiga no trabalho, né? Esse negócio de amigo com amiga não dá certo. Não dá certo. Para mim não dá certo. Esse negócio de ter amigo com amiga, para mim não dá. Certo. É amigo com amigo, amiga com amiga. Ok? Não confunda as coisas. Não estou dizendo aqui que não existe alguém e tal, que. Não é nada disso, mas. Fala. Hum. Certo. Certo. Não, só foi aquilo mesmo que eu falei É só até ali <risos> Entendeu? Então, é, não quero dizer também que a senhora não possa ter um amigo, claro né? Mas sempre mantendo né? uma certa distância Como também eu, tendo uma amiga, eu vou ter que manter uma certa distância eu não gosto muito desse negócio de amiga, de beija-lívia, eu não gosto desse negócio. Para mim, eu não gosto, entendeu? Não gosto, particularmente não gosto. Então, vamos lá. É por isso que eu digo, o essencial é pela manhã. Acordou mais cedo, acorda mais cedo, se dorme tarde, busca dormir mais cedo. Entendeu? Eu antes só dormia tarde, na hora de acordar cedo, era um trabalho. É complicado, viu? É complicado, eu particularmente, eu posso orar de madrugada, mas ler a Bíblia de madrugada é mais difícil, é Depois de um dia de trabalho, né? Depois de um dia de trabalho é meio difícil. Irmão América que o diga. Bom, se está sem sono é outra coisa, está sem sono vai ler, vai orar. Amém? Então vamos lá adiante, por causa do horário, tenho que passar para vocês fazerem o louvor aí. Senão não vai dar tempo de terminar o assunto Então no versículo 18 diz agora Que o homem, ou oh, voltando Diz que agora, depois que Eu passo a amar o um amigo né? E na angústia desse amigo Na dificuldade dessa pessoa Eu estou ali com ele, do lado dele né, Eu me torno agora uma pessoa Irmão dele Ele vai me considerar e eu terei ele como meu irmão Ok? Já passa, ultrapassa o limite De amizade para Irmão né, é, é. Já visto a Bíblia diz lá no livro de Provérbios que mais vale um amigo do que um irmão, ok. Mas está se falando de proximidade, ok. Então vamos lá, versículo 18: diz que o homem, falto de entendimento, dá a mão, ficando porfiador do seu companheiro. E agora, como é que eu faço aí? Está dizendo que o homem, falto. De entendimento. O que, é que a senhora entende por isso? Uma pessoa que não tem entendimento. Não, observe bem o texto. O homem falto, o homem sem entendimento, dar a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Digamos, eu preciso de um fiador. Aí a senhora vai, estende a sua mão para me ajudar. A senhora vai ser a minha fiadora, né? Mas a Bíblia diz que não é para ninguém ser fiador do outro. Por quê? Vai que o outro falta, a senhora vai entrar pelo meio aí. E a senhora não vai poder ter ódio de mim. Não, eu não estou até prevendo nada. Não, eu não estou. Quem, quem prevê esse negócio de previsão, a Bíblia diz que isso é adivinho. Observe bem, observe bem. Observe bem. Observe que. Vamos voltar de novo para a senhora ver aqui. Observe bem. Observe bem, aqui, ó. A senhora está falando de irmão já. Olha, observe bem. Observe bem o texto. Diz que em todo tempo. Ama um amigo. Ele continua sendo seu amigo. Pronto. E aí o 18, 18 diz, o homem, falta de entendimento, dá a mão, ficando por fiador do seu companheiro. Compromete-se, ficando fiador na presença do seu amigo. Claro. Claro. Mas é seu amigo. Aí. É aquela situação Você já vai Sabendo Se você for para o fiador dele Você já vai sabendo Que se ele quebrar lá A senhora não vai cobrar nada a ele Pode sim, pode, pode Porque é aquela situação Aí vai para o irmão Jorge Vem para o fiador Peço para que ele seja meu fiador Beleza eu faço minhas atrapalhadas. Sou crente, mas o que tem de crente atrapalhada ainda é brincadeira. Faço minhas atrapalhadas e largo o irmão Jorge na mão. Hã? É, né? Mas se ele falasse antes, ia me doer. Mas na frente você vai ver o que é que o texto vai dizer. Observe. Está entendendo como está estudando? Como a gente vai estudando as coisas? Mas provérbio está dizendo aqui, o homem falta de entendimento, compromete-se... Ó. Compromete-se ficando por fiador na presença do seu inimigo Ou do seu amigo, perdão Então vamos lá Aí o versículo 19 diz O que ama a contenda, ama a transgressão é? O que ama a transgressão, ama a contenda O que exalta a sua porta Está falando de que homem aí? De que tipo de pessoa agora aí? De um amigo ruim Hã? Não é isso? De uma pessoa má Não está tratando disso aí? Diz que aquele, aquela pessoa Aquele homem ou aquela mulher Que gosta, né? Que ama A transgressão Ama, a contenda O que exalta a sua, a sua porta Busca a ruína A ruína de quem? Do seu próximo Compreende? Compreende? Ele busca contender com o seu próximo. Ele quer ver o mal do seu próximo. Ok? Ele já está na ruína. Versículo 19 diz que o que ama contendo... Oh, já, desculpa, o perverso, versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem. E o que tem a língua dobre, dobre, dobre virá cair no mal. O que é que está dizendo aí? Que o perverso de coração... Sabe por quê? Porque ele não faz o bem. A questão está aí. Ó. Ele não faz o bem, como é que ele vai achar o bem? Não tem como. Pois é. Aí disse que o que tem a língua dobra, que língua é essa aí? Quem pode me dizer? Hum. Hum. Você está vendo a senhora, como a senhora sabe? Está vendo aí? A senhora sabe? Vem cair no mal. Está precisando fazer esse exercício aí, a senhora. Tá que A senhora consegue? Consegue. Se lê, consegue. Estou só adiantando cada horário que já passou aí um bocado. Amém? Versículo 21. Não é isso? Vamos lá. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz. E o pai do insensato não tem alegria. Versículo 22. E agora? Quem lembra desse aqui? Secar os ossos. Lembra aí? Quem lembra? Lembra aí? Diga aí. Não, um coração alegre é como um bom remédio. E agora? Vamos pegar esse, esse ponto aí. O que significa um coração alegre? Vamos lá, irmã Lita. O que significa esse coração reto aí? Coração alegre. Mas tem um bocado de gente que tem um semblante, semblante alegre, mas está por dentro, ó, está mal. E aí, Josué? Entendeu aí? É uma pessoa que anda, que anda com justiça. Diz que ele é um bom remédio. Sabe por que ele é um bom remédio? Porque Deus está nele. Ele busca fazer as coisas corretas. Entendeu? Porque está... Hã? Hã? Oi? Observe bem. A senhora não fica feliz quando faz alguma coisa certa, não? Fica ou não fica? Dá uma alegria, né? Dá um gozo quando a gente acerta na música, não é isso? L no versículos anteriores, ele vai dar uma ideia de um, uma pessoa com um coração doente, um coração triste, ok? É uma pessoa insensata, é uma pessoa que não busca, como diz no versículo, acho que é 18, é 18, 18. O homem falso, não é esse não. O que ama contenda, ama transgressão. O que alça a sua... Nessa, cadê meu Deus? É o 21. Pois é. Quando ele está dizendo que o que gera um tolo para a sua tristeza, o faz. Isso é uma pessoa ruim, com coração mau. Entendeu? Porque ele está a todo tempo, está se falando de amizade. Está se falando de amizade. Ok, de um amigo ajudar o outro amigo, é como o versículo 17 já vem dizendo logo: Ó, em hein? o último, o último que o 17 diz assim: Ó, em todo tempo ama o amigo, né? E na angústia nasce o um irmão, ele está pronto ali, ó, para estar ajudando, disposto. É, agindo com justiça. A gente vai ver na revista algumas coisas referentes a isso aí. Para finalizar, irmã bote lá no versículo 22, como nós estávamos. Versículo 22. Então, disse mais, o espírito abatido, né? seca os ossos. O que são ossos? O que vêm a ser esses ossos, mariluz O que vencer esses ossos? Vamos lá, Josué. Ajuda. Pode, pode, pode falar. Vamos lá. Pode. Pode. Era esse que ia dizer. Esse secar os ossos é gerar morte. Mas não é só a morte espiritual, não. É a morte física. Viu, viu? Amém? Amém? Amém? Então, irmã Pilar, a senhora a partir de hoje vai estudar assim. Amém? Amém? Versículo por versículo. Que, que palavra difícil. A senhora é bem inteligente, graças a Deus. Mas que palavra difícil. Pega um dicionário. Vai no dicionário, vai no Google aí. Pesquisa. Aí anota. E agora a senhora forma a frase com essa palavra difícil aí que a senhora Entendeu? Funciona dessa maneira Grupo de louvor, vamos louvar o Senhor O tempo já ficou pouquinho, peço perdão a vocês aí Amém, igreja é... Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Vamos orar também por aquelas pessoas que saíram tristes pela derrota do Brasil e acabaram bebendo, brigando, que isso não exista. Vamos orar que isso não exista, que fiquem todos em paz. E nossa igreja, com alegria no Senhor, vamos cantar Viver em Comunhão. Ó oh, como muito suave, viver em comunhão com meus irmãos. fogo nesse recinto expulsar toda a todo o mal desse recinto em nome do Senhor Jesus levanta-te I'm os irmãos então essa música é, vamos dar as mãos para cantar essa música estamos fazendo isso diariamente isso é muito bom que a gente possa se sentir mais perto próximo um do outro dê a mão ao seu irmão para cantar essa música para louvarmos a Deus essa música Música Nossa diaconisa é dito por gentileza Para recolher as ofertas Do dízimo do Senhor A glória do Senhor Jesus Cristo neste local E juntos vamos ver Essa igreja crescer No amor do Senhor Jesus Cristo Um para com o outro Sem procrecia, sem falsidade Tudo de ruim, mandamos embora em nome de Jesus A glória do Senhor Juntos no amor de Cristo Vamos viver Uma chance igual a essa Quem garante a nós que hoje não é a última chance da gente, né, então vamos viver essa chance que o Senhor Jesus Cristo está proporcionando no dia de hoje, neste local aqui, um no amor com o outro, em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Deus. Muito obrigada, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus, por este período, Pai, de louvores, adoração a Ti, Senhor. Obrigada pelas orações, obrigada, meu Deus, por tudo que já foi feito, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, Pai, na beleza da Tua santidade. Pai, abençoa Senhor Deus amado e Deus querido os dízimos e as ofertas, Pai, que foram lançadas aqui para a Tua casa, Senhor. Venha abençoar grandemente, Pai, todos que ofertaram, meu Senhor, e também os que não ofertaram, Pai. No nome do Senhor Jesus, meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos. O Senhor abre janelas dos céus, Pai, e derrama bênçãos sem medidas para os teus filhos e as tuas filhas, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Senhor, e guarda tudo o que foi feito e tudo que ainda há de ser feito, Pai, aqui na tua casa, Senhor. No nome do Senhor Jesus, meu Deus Nós te louvamos e te agradecemos por tudo No nome de Jesus Amém Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Irmã, por favor, abra aí na, na revista Irmão Antônio, por favor, pode sentar-se ali Para ficar mais à vontade Amém Quem tem a revista aí, por favor Eu vou pedir a vocês que estão do lado Do lado Esquerdo, passe para o lado direito de vocês. Faça aí um, um grupo aí fechado. Aí só irmã Pilar que não pode sair daí. Onde a irmã estava antes, agora não. Não passe tudo isso aqui. Não vá, vá, continue passando. Melhor dizendo, vá. Aí, aí, pronto, pronto, ok, amém, amém ou não, amém. Então, vamos lá. O ponto 2 diz que nós precisamos agora apreciar as qualidades do bom amigo. O outro, anterior a esse, era o quê? O anterior a esse estudo aí, primeiro, era o quê? Como é que é? Pronto. Agora, a gente, vai, a gente viu sobre as más companhias e agora nós vamos apreciar, né, apreciar as qualidades de quem? De um bom amigo. Primeira qualidade é fiel. Pode passar, minha, bota o fiel aí a gente ver o fiel, o amigo fiel. Fiel vem de quê? fidelidade hoje para a gente ver alguém fiel provérbios capítulo 18 do seu versículo 24 pode, cadê? provérbios capítulo 18 do seu versículo 24 o homem de muitos amigos deve mostrar-se e algumas traduções têm amável, né? Mas, porém, há um amigo mais chegado, como eu disse a vocês logo. Lembra, irmã Lita, que eu estava procurando esse versículo? Há um amigo mais chegado do que o seu próprio irmão. Não está falando irmão de crente, não é, irmão de sangue. Existem amigos que são melhores do que os próprios, do que de, melhor do que os de dentro de casa. Isso é uma grande verdade. Até um tempo eu não olhava desse jeito Eu dizia, meu irmão, é, meu irmão é de casa Na rua, meu irmão Na rua não confio em ninguém não Depois que eu tomei um estombo aí Eu, na rua, não confio em ninguém não é? Mas, olhando o que provérbio diz O que a palavra de Deus diz Que mais há um amigo mais chegado do que o irmão Não é? O homem de muitos amigos deve mostrar-se amável, fiel, ok? Ao seu amigo, tem que agir com fidelidade. Vamos lá para o texto. O que é que diz o texto, Mari O que é que diz o texto aí, irmã? Certo. Não. De, fale sobre o fiel. É, fiel. Ponto. Como está, pode gente. Como disse Provérbios ali. Na alegria ou na tristeza. Eu estou do seu lado. Conte comigo. Ou melhor, conta comigo. Quando eu falo conte comigo. É para contar um, dois, três, viu? Aí, a colocação. O português é um negócio difícil. Então, a expressão correta é. Conta comigo. Diga para seu irmão do seu lado. Ó, conta comigo, meu irmão. Amém? Aleluia. Então, o um amigo, ele vai permanecer fiel tanto na alegria. O cabra está feliz, estou com você, viu? Ficou triste, estou com você, meu irmão. Estou aqui para te ajudar. É por amor. Ninguém faz nada para o próximo se não houver amor. Quando não há amor, há interesses. Ok? Continua, irmã. OK? Nós lemos isso a pouco distante. Continue. Então, ele ele é constante no amor, na sabe, no na preocupação e diz que ele é o quê? Útil, que utilidade é essa, irmão? Que vencer essa utilidade a serviço dessa pessoa. OK? Ele não só está para dizer meu irmão, estou com você, mas ele lhe ajuda mesmo. Ele mete mão para te ajudar. Ok? A utilidade se trata disso aí, ele mete mão para te ajudar. Vamos lá, rapaz, eu vou te ajudar aqui. Ok? Vamos lá, você vai conseguir. Vai dar certo, vamos lá. Mas o cara está meio que. Não, mas vamos lá, rapaz, você vai conseguir. Sabe por que você vai conseguir? eu estou aqui também para te ajudar. Aí é que vem a palavra, somos quê? Somos Somos um. Amém? Então, amigo fiel, ele tem essa característica de ser uma pessoa verdadeira, né? Tanto na alegria e na tristeza, ele permanece fiel. É? É? É? E diz que ele é uma pessoa constante O que é uma coisa constante? Sempre é? Sempre, não é só hoje Depois daqui a 15 dias eu sou seu amigo Depois daqui a um mês Entendeu? Não, mas é a todo tempo ele se preocupando com você Ok? O amigo é isso Ele age dessa forma e depois ele diz que ele também é uma pessoa útil, ok? É uma pessoa útil. Então, ele está ali para meter a mão na massa também. Amém? Entendeu aí a questão do amigo fiel? São poucos, mas ainda existe. Ainda existe. É uma pena que nós precisamos ter muito cuidado, mas ainda existem amigos fiéis. Ok? Então, vamos lá. Então, vai uma pergunta. Por que a sinceridade, ou melhor, por que sinceridade e honestidade, honestidade fortalecem uma amizade? Porque a honestidade e a sinceridade, ela fortalece uma amizade. Certo, mas, por que é sincero? a sinceridade, ela vem com a personalidade, respeito, mas, com a personalidade, em você ver seu amigo fazendo aquilo que está errado e você chegar para ele, ter personalidade dizer assim, pai, pare aí, pare aí, porque nem todo mundo fala não, não é todo mundo que fala, por mim, por mim, se eu for falar ele vai querer me ofender, eu não vou ficar calado, eu vou dizer uma, então é melhor a gente continuar com a missão dele, quando ele quebra a cara, é com ele, mas quando ele é amigo, rapaz, sente aqui, você está agindo de bandeira errada, mas, pô, eu te amo, então eu não quero ver você se arrebentar. Pare aí o que você está fazendo. Volte bom, bom, atrás, não continue não, porque você só terá prejuízos. Ponto. ele não vai gostar, mas você vai falar. Entendeu? E você vai ajudar ele. Sinceridade é isso. Você ser sincero com seu irmão. É você ter personalidade para dizer determinadas coisas com ele. Em amor, não esqueçam que o amor tem que ir junto. Ok? Amém? Então, a fidelidade é isso. O amigo fiel, ele tem essa característica. Compreendeu aí? Segundo, diz que a qualidade de um, um bom amigo... Foi, acabamos de falar que é a sinceridade Vamos lá, irmã Lita Provérbios 27, versículo 6, irmã Antes da irmã Lita, ler aí 27, 6 Leais são as feridas Feitas, feitas pelo amigo Porém, o mas os beijos do inimigo São o que? Está vendo você aí? Vamos lá irmã Lita, lê aí na revista Para nós ouvirmos aí Pronto, tem uma parada aí Tem uma vírgula aí né? Então ele está dizendo que as feridas provocadas Por uma correção Porque a verdade dói É isso que ele está querendo dizer aqui a verdade dói. Né? Dizer o irmão Rogério que ele vai ficar careca pro resto da vida dele, ele não vai gostar muito. Mas a verdade dói, ok? Então, <risos> diz que elas ela sararão né? e fará essa pessoa bem melhor. Ok? Porque ele vai compreender que o amigo está correto né? e o trauma vai ser bem menos. Está dizendo o quê? Farão, sararão e nos farão melhor. Então vai consertar o erro né? e vai melhorar agora o nosso raciocínio, a nossa conduta. É? É, é. A nossa forma de ver agora as coisas Compreende? Seremos agora pessoas melhores Continue, meu irmão Como a gente acabou de ler ali Continue Eu não gosto dessa palavra bajulador, sabe? Opa, que palavra chave O que tem de gente que é bajulador, rapaz? O que tem de gente que é puxa saco? Lá tem um jogador Ex-jogador, considero como ex-jogador. Né? E hoje considero ele assim, apesar de jogar muito mais. Jogou na seleção brasileira, sub-17, sub-20. Bom jogador hoje, tá lá. ele, Leandro Bonfim. A irmã Marilúcia já viu falar, né? Nesse Leandro Bonfim. Bom, conhece, né? A mãe dele congrega aqui também e tal, tal. Ele tinha... Duas amizades Uma das amizades Era desde pequenininho com ele Cresceram juntos E tal, por sinal, a mãe de um deles Precisou de um medicamento Que custava na época 30 mil reais Ele não contou, conversa, sacou os 30 mil reais E pum Foi lá para poder ajudar a mãe desse amigo Ok? Talvez um outro Não fizesse isso, 30 mil reais 30 mil reais é dinheiro irmão. É Muito, né? Para ele também é dinheiro, irmão. Fique pensando que para ele não é. Mexa lá no real você ser uma coisa. E de um outro, que era puxa saco, bajulador. Hã? E ele fez de tudo para tomar essa amizade. Aí eu estava lembrando, né? os beijos de um inimigo são mais enganosos. Ou seja, o que significa isso? As frases que ele coloca, né, que ele está ali dizendo que está incentivando, coisíssima nenhuma. Não é nada. O negócio está dando errado, ele está dizendo, não, vai dar certo, você vai ver se vai dar certo no final. O negócio está dando errado, o negócio está afundando e o cara, você vai ver se não vai dar certo. Eu estou com você, rapaz, nessa daí mentira. Ele não está nada, ele está só puxando seu saco. Depois que você quebra a cara, ele, pô, o negócio não deu, não foi? mas o, o, a pessoa que é sincero, o amigo sincero, vai dizer rapaz, você tá errado, não é por aí. Esse outro pajudador que eu estou falando aí morreu, infelizmente morreu, né? Chegou um cara lá para matar o irmão dele, não achou o irmão, quer dizer, deu tiro em meio de gente, como o irmão dele correu, faz você, o cara deu na cabeça e matou ele lá. Não tinha nada a ver com a história, mas o cara veio e amigo, viu? Era colega, o que matou. Colega, tudo assim, criado desde pequeno assim, tudo assim. Ok? Então, voltando para o texto, diz que, né? Sinceridade, ou melhor, mas as palavras doces de um bajulador em nada nos ajudará. Compreende? Aquele cara que fica dizendo que o negócio vai dar certo, e o negócio não está dando certo. Ele não está ajudando em nada. Ele está com interesses. Ele está interessado em puxar o seu saco Porque você tem alguma coisa Mas a coisa não está dando certo Quando não dá certo ele diz É assim mesmo Na próxima você vai ver se não vai dar certo Porém né? Sinceridade e honestidade Fortalece uma amizade Quando você é sincero e quando você é honesto com seu amigo, essa pessoa vai receber essa palavra, vai machucá-lo, nós vimos isso antes, vai doer a verdade, mas ele vai depois perceber de que você estava certo e vai dizer, rapaz, muito obrigado. No início eu não entendi não, mas agora eu vim lhe agradecer porque você foi sincero comigo, você foi. Desculpa, o outro sabia que estava errado, mas não me falou. Queria tirar proveito da situação. Amém? Compreende o que o bajulador faz? Ele quer tirar proveito de você. Ele não quer te ajudar. Ele não quer te ajudar. Depois que a casa cai, ele pula fora. Ele cai fora, ok? Mas a lisonja causará o quê? frustração mais tarde, porque não deu certo ficou frustrado né, por conta de palavras que só veio mesmo para tirar proveito amém? então diz que primeiro ele o amigo, a qualidade de um amigo bom é a fidelidade dele ele não abre mão da sua amizade segundo diz que ele diz, além de ser fiel, agora ele é sincero ele tem personalidade para dizer a você que você está errado. E que ele está interessado na sua vitória. Ok? Ele quer lhe ver bem. O amigo, quando você começar a ver alguém, cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Porque tem muita gente que chega sorrateiramente, parece ser seu amigo. Nem tudo que parece ser luz, é luz. Tem pessoas que parecem que são, mas não são. Cuidado. Tenha cuidado, a irmã contou um fato dentro do ônibus, a irmã Marilo estava lembra, irmã Marilo, que a criatura arrancou tudo dela. Cuidado. Essa mesmo, cuidado. Cuidado com quem você bota dentro de sua casa. Deixa eu só pegar um gancho disso aqui. É, quando eu andava aí no mundo, eu tinha muitas amizades. Sabe? Eu era conhecido em tudo em quanto é lugar. Até um cara que disse que ia matar meu irmão, ele disse, você ia matar meu irmão aonde? Não ia matar meu irmão não, rapaz, você é maluco, rapaz. Sabe? E o cara disse, rapaz, eu só não matei seu irmão por causa de você. Coitado, meu irmão frouxo, mais velho. Frouxo, magrinho assim, sabe? Aí disse, rapaz, não, eu era. Eu era daquele jeito, a irmã Maria Lúcia, sabe? E eu tinha muita amizade. Mas muita amizade mesmo. Onde eu chegava, eu fazia amizade. Onde eu chegava, as pessoas se aproximavam. E eu me aproximava das pessoas. Entendeu? Sentava numa banca para tomar a cerveja. Só dava Lázaro lá. Ok? Sou então, seu amigo. E um dia, como eu disse, eu me decepcionei com uma pessoa que disse que me considerava como irmão mais do que os próprios irmãos. E uma pessoa que eu ajudei bastante. Já falei isso aqui. E no dia do meu casamento, eu coloquei ele como meu padrinho de casamento, né? E chegando Chegou lá, ele fez o que fez. Chegou lá tomando todas, né? E quando foi para o comes e bebes, ele disse que estava com fome. Logo eu entendi na hora que não tinha comida para ele lá. Entendeu? Aí, foi quando assim me converti, né? As minhas minha amizades sumiam, um Nego escapulia Procurava outro eu eu escapulho eu eu eu, eu eu Parece que a gente está só irmão. Quando a gente vai para Jesus Aqueles amigos Que se diziam ser seus amigos Lhe abandonam Pulam fora Parece que eu estava só Entendeu? Parece que eu estava só E aí foi esse tombo que eu tomei tem um que até hoje, onde a gente se encontra, eu não posso mais frequentar a casa dele, porque é um lugar de muita orgia, entendeu? E eu participava dessas coisas, eu ficava, dormia por lá, vivia lá, entendeu? Então, é, nós temos uma amizade desde pequenininho, como o Felipe. aonde a gente se encontra, a gente se abraça, eu beijo ele, ele me beija. A gente tem essa, essa amizade ainda, Ok? Ele me convida para ir à casa dele, mas eu não posso ir a esse lugar, nas festas que ele faz, aniversário dele, eu não posso. Ah, irmão, mas o irmão, eu digo, tá bom, mas só que lá não dá para mim. Porque lá é só é, é isso que eu estou dizendo a você, lá só é orgia. Ok? Ele foi uma pessoa que se virou sozinho na vida, não, não curte drogas, mas toma a cerveja dele. Mas o lado de mulher, ele é bem pretinho, sabe? Bem carvão mesmo, mas pular de mulher ele é um tipo de pessoa prostituta e lá não dá para eu frequentar mais, não tem como eu frequentar a casa dele. Mas quando eu me encontro com ele, a gente se beija. Um dia eu fui falar de Jesus para ele, sabe o que ele fez? Saída pela direita, vou aqui. Mas eu amo ele, eu gosto dele mesmo, sabe? Eu vejo que ele gosta de mim também, mas agora. Na hora da onça bebe que eu fui falar do amor de Jesus para ele, ele escapuliu. Vira e mexe, ele manda mensagem para mim. Aniversário mesmo, não esquece, ele manda mensagem para mim. Entendeu? Ele vai lá em casa, quando eu ver muito tempo, ele liga para mim, fala comigo. Então, eu tenho isso com ele, eu gosto muito dele. Mas, não é um amigo com o qual eu possa compartilhar os, os meus problemas. Algumas dificuldades, a irmã foi até arrebatada ali, tomou um susto assim, que o irmão deu uma palma aí. Então, então tenham um cuidado com as pessoas que lhes servem. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui: esse negócio de amizade, até mesmo entre irmãos, de estar o tempo todo dentro da casa do outro. O próprio Provérbios fala em um capítulo aqui que eu não me lembro mais. É perigoso Não dá certo Então hoje quando eu me converti Eu não ando mais na casa de ninguém Entendeu? Eu tenho essa dificuldade de estar Na casa das pessoas Não dizendo aqui Eu falo de estar constantemente Estou falando isso Todo dia eu estou lá Deu meio dia, a irmã Damaris quer fazer o ovo frito Mas o irmão está lá Está entendendo? O irmão não sai de lá A irmã não sai de lá Deu? Deu, deu, deu, meio dia e meio tá a irmã lá com fome mas a irmã tá lá não sai de lá, dia seguinte a irmã tá lá compreende? cuidado, esse negócio de tá estar ali da casa dos outros muito tempo, não dá certo, a Bíblia condena, o próprio Provérbios fala isso amém? Ah, eu tô boa. se eu tiver com fome, chegar na casa de Rogério eu tô com fome, tem comida aí, eu falo logo vamos lá Vamos lá, ah, É, graças a Deus, vamos lá. Agora, a outra qualidade do amigo bom diz que ele é o quê? Conselheiro. Vamos lá, irmão Jorge. Vamos lá. Provérbios 27, versículo 9. Vou repetir. O óleo é o perfume, alegra o um coração, assim o faz. A doçura do amigo pelo conselho, olha que palavra bonita, né? O óleo e o perfume, os dois juntos, alegra o coração, assim o faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Vai aí, meu irmão, na revista, ponto, pare aí. E agora, irmã Pilata? Está dizendo Que o amigo que ele é Claro Ele é um zombador Entendeu? Eu não posso aproveitar desses momentos Para zombar de vocês. Se eu sei que é uma coisa que lhe machuca Eu não posso Ok? Tem muita gente que gosta de fazer isso mesmo Então O bom amigo não zomba Do erro do outro E aí o irmão errolou, errou ali. Fez uma besteira. Né? Eu digo do dia que a gente pegou o ladrão aqui. O irmão Rogério quase mata Se eu não... Se eu, digo, se eu não digo a ele, calma. Mas ele bateu assim. Ele bateu com esse lado da mão aqui. esse lado aqui. Amém? Aí o irmão faz uma coisa que... Machucou a ele mesmo. Mas foi algo até que... Entendeu? A gente olhando de uma certa forma Até parece ser engraçado Mas o irmão ficou triste, o amigo ficou triste com aquela situação Aí o cara aproveita um momento Onde vai estar todas as pessoas reunidas Para ele zombar né Fazer zombaria com aquela situação Dessa pessoa, desse amigo Mas o, o autor está dizendo o que? O que é que ele diz aí, Jorge? O bom amigo Não zomba do erro, né? Do seu semelhante E agora irmão Maria Lúcia Como é que eu faço aí E nem tira proveito disso Como é que eu posso fazer aí Sim, mas eu quero saber Não tirar proveito da situação Como é que eu posso aplicar Não tirar proveito da situação Uma, irmão, irmão Antônio Depois você se acha Não, mas não é isso que ele está dizendo não Não, ele está dizendo que o bom amigo Não zomba do erro Ele não está errado e nem tira proveito, deixe ele comigo. Ele deu um mole ali, ele está na minha mão. Ou ele faz o que eu quero, ou eu vou abrir minha boca. Você foi sincero? Conselho bom, está vendo você? Claro, conselho de amigo. É? Você teve personalidade, dizer isso a ele. Pois é, continue Irmão Jorge Mútua Amém? Só vou repetir Olha o que ele está dizendo aqui A convivência Entre amigos É de que? Eu aprendo com você Você aprende comigo Eu aprendo com você Você aprende com ele Sabe? A gente vai crescendo junto Amadurecendo com como amigo Ok? Um tirando experiência Do outro a amizade é isso, é troca de experiências Não é só para você a sua experiência Você também tem que passar a sua experiência Que você teve para a sua amiga Ok? E deu certo com você Vai dar certo também com ela Está entendendo? Então vamos lá Aí diz que Resultado de uma aprendizagem mútua Resultado de estímulos recebidos, não é isso? Ou provocado sobre a mente e a personalidade um do outro. Um amigo ajuda o outro a forjar. E agora essa palavra aqui? Forjar. E agora? Forjar. Forjar. Hã? forjar, irmã Lita, está sendo arrebatada aí, né? forjar, o que é forjar? o que é forjar? o que é forjar? para mim é formar para mim é ver encenação. Assim, o que é forjar, você? Como não é enganar Quer que forjar, Josué? Quer forjar, irmã Elza? Enganar? Ah, poxa, mas tá dizendo que. hã? Vamos lá. Vocês conhecem aqui uma forja? Irmão deve conhecer. O que uma forja faz, irmão Antônio? Dá uma forma. Tá vendo que ela sabe? Entendeu, minha Maria Lúcia? Observe bem. É porque a gente vê muito forjar, irmão Jorge. Ah, o cara forjou uma, uma arma ali na mão do cidadão ali. Mas não é isso não, só não. Ele pode ter feito aquilo para o mal. Lembra da, da administração que eu fiz no domingo? Falando sobre... Ah, você não tava aqui não. Sobre a torre de Babel? Você viu que eles fizeram uma coisa pro mal, mas eu trouxe uma explanação servindo para o bem, para nossas vidas, não foi isso? Então eu dei uma nova forma àquele... Ou eu? Deus me deu essa direção de uma nova forma, ok? Então ele agora vem dizer que vai forjar também, dar uma nova forma a essa pessoa, a esse amigo, compreende? Porque ele está ali Sendo sincero Sendo fiel Amém? Sendo mais o que? Agora conselheiro né? Conselheiro O conselho dele é bom Porque o conselho dele gera vida nessa pessoa Deu para entender? Um conselho bom gera vida a uma outra pessoa ok? E quando essa pessoa recebe esse bom conselho ela tira grandes proveitos desse conselho Agora aí, se ele quiser Se ele não quiser, paciência Sua parte você já fez Ok? Menino, vamos lá Por último Ele diz que a qualidade De um bom amigo Ou de uma boa amiga Viu, Murilo? Diz que ele tem que respeitar é isso que está faltando muito nos dias de hoje, é respeito, está faltando muito isso aqui. E tem, gente, tem pessoas que é até mas não respeitam, entendeu? Eu não gostei, mas é decisão dele, eu vou respeitar, eu não posso avançar o sinal, eu não posso pegar um machado, abrir a cabeça dele e colocar aquilo que eu vou respeitar o espaço dele ok, não posso entrar em méritos né, dele aí porque é com ele preciso saber os meus limites o amigo, ele sabe os limites dele ele sabe até onde ele pode ir ok ele sabe até onde ele pode ir, ele respeita vamos lá irmã Irmã Edith. Pare aí, minha irmã. Irmã Elza. Lê aí. 25, 17. Lê aqui, irmã Elza, aqui, aqui, dá pra enxergar daí? Aí. Enfade. Viu o que eu falei, tá vendo que nós achamos o texto? Olha o que tá dizendo aí, eu tinha lido esse texto, só que não me lembrava que era aqui. Viu o que eu falei, esse negócio tá o tempo todo na casa de fulano, o tempo todo porque fulano gosta de mim, mas chegou hora que fulano vai se encher de você, viu? É assim. Ah, entendeu? Entendeu? Não fique indo lá na casa de Josué o tempo todo. Não fique indo, Josué vai se aborrecer com você. Tinha um irmão na Copa, que foi na China, agora eu lembrei, na China, no Japão. Aquela Copa do Japão, os jogos eram tudo de 5 horas da manhã, né? Aí, a esposa desse irmão tinha uma irmã que era muito amiga, muito chegada na hora do jogo essa irmã tava lá 5 horas da manhã, pense bem é que essa criatura tá fazendo 5 horas da manhã? 5 e meia deixa eu só dizer uma coisa ó, adorar somente a Deus vai chegar lá vai chegar lá já teve uma fé aqui aqui vai chegar lá vai chegar lá já teve o um negócio do sinal da cruz aqui, vai chegar lá. <risos> Amém? Então, essa irmã, o tempo todo metida, desculpa a expressão, na casa do irmão. A ponto de estar tá até no quarto, ele aí se aborreceu. O negócio ele aí. Né? Dentro do quarto. Aí chamou a minha irmã, chamou a esposa. Dentro do quarto, não? Eu não quero nada aqui dentro do quarto da gente não. É outro lugar que eu Que eu não gosto muito É Que entre no meu quarto Ok? Então Essa irmã estava demais Ele chegou para mim e falou Eu disse, e aí, o que, é que você quer se fazer? Eu disse, rapaz, você irmão o rapaz vai orar Ele orou e jejuou Crê, não demorou muito Essa não dá mais para os pés lá é irmã, mas era irmã e amiga, irmã em Cristo e amiga da esposa dele. Ok? Dava meio dia, a criatura lá. Hã? Ah? Cinco, meia da manhã, eu... É bem. Eu quero esse tipo de amizade comigo, nada, meu irmão. O tempo todo, essa criatura... E o texto está dizendo, não, te pô... não ponhas muitos pés... Na casa do teu próximo Para que se não Enfade de ti E passe agora te odiar Está falando em odiar O provérbio está dizendo que ele vai ter ódio de você E nada Para dar meio dia esse cara aqui Eu quero comer minha comida para deixar para amanhã Ele está aqui o tempo todo Então Respeite Respeite também O tempo das pessoas não fique indo muito tempo lá na casa da irmã Edith, que ela vai lhe odiar. Amém? Oi? Pois é. Lá tem dinheiro. Amém? Então vamos lá. Vamos lá, irmã Edith. Lê aí. Número 4, para finalizar. continue aí, recomece novamente uma boa vamos lá, continue O importante para alguém provérbio 25, 20, rapidinho irmã o que canta canções para o coração aflito é como aquele que desce Despe a roupa ou tira a roupa num dia de frio. Ou como vinagre sobre. O que ele quer dizer com isso aí? Na sua versão tá como, irmão Antônio? Entendeu? Entendeu? É... Ele abusando o seu sentimento. Para ele não importa. Ele está dizendo que canta a canção para o, para o coração aflito É como aquele Que despe a roupa no dia de frio Lê aí Você já botou vinagre na ferida? Quem já fez isso? Já fez isso? Botar vinagre na ferida. Eu caí jogando bola, me ralei. Aí o cara fala, rapaz, chega em casa e bota vinagre. Vai, vai sarar na aula. Com a raladura, legal. Eu não fui na onda desse cara. Peguei o vinagre. Peguei o vinagre, meti. Rapaz, disse que a pessoa vai na lua e volta, né? Eu não cheguei lá, não. Mas que ardei Nunca mais eu fiz isso. Hein? hein? Minha irmã não estava não, viu? Estava não. Então, você viu que tipo de pessoa, a pessoa que não respeita como ela faz? Amém? Ela não está nem aí para os seus sentimentos, ela não quer nem saber. Ok? Provérbios 26, 18, 19 para finalizar e o irmão Antônio vai fazer a execução do texto. 26, versículo 18 e 19. Vamos lá, irmã do cabelo enroladinho. Vamos lá, vamos lá, ligeiro. Pô, eu tava brincando, viu? Tava brincando, desculpa aí, viu? Tava brincando com você. Uma cara de pau. Tava brincando, viu? Pô, foi mal aí, velho, povo. Foi mal, foi brincadeira Eu não sabia que você ia ficar assim não Ele já está sabendo que eu estou assim Volte aí o versículo 18 Como, olha como ele trata a pessoa Como louco Hã? Que solta faísca, flechas e mortandades Assim é um homem que engana o seu próximo Enganador Hã? E diz, com a cara de pau Tem que passar um óleo de peroba nessa cara Diz, fiz isso, por brincadeira Eu não sabia não Foi sem querer Hã? Um amigo que respeita Ele vai ver que você não está bem Certo? Se ele puder fazer alguma coisa, ele vai fazer Se ele não puder, ele vai ficar na dele até você se né, melhorar, ele vai até você e vai conversar com você, sabe? E dar bons conselhos, ok? Até onde ele puder, ele vai. Ele não pode avançar o sinal, ok? Então, a conclusão, irmão Antônio, vamos lá, conclua aí. A leitura de amanhã, Provérbios, capítulo... A lição já terminou, ok? Amém? Agora nós vamos ver Agora está com a revista aí para mostrar ele ali A gente vai agora para a lição 3 Vícios, prazeres perigosos Começaremos amanhã que dia? Então você não vai começar de segunda Vai começar de quarta, ok? Quarta-feira é Provérbios 31, de 1 a 7. Anote aí na sua Bíblia, na sua agenda. Provérbios, ah, depois disse, oh, irmão, eu me confundi. É Provérbios. Começa na quarta-feira. Entendeu, irmão Jorge? Deu pra ver aí? Então chega amanhã de manhã, levantou, de pé. Opa! Provérbios, vou ler provérbios. Provérbios quanto? De quanto? De 1 a 7. Oremos, pois, em nome de Jesus. Amém? Amém? Santo Deus de Israel, nós somos gratos, porque a a, é, ouvimos agora acerca de amigos que são fiéis, amigos que são de personalidade, amigos que são sinceros. Deus, nós precisamos alcançar essas virtudes em nossas vidas. Precisamos ser respeitadores, meu Pai Tanto homens como mulheres Precisamos respeitar o espaço de cada um, meu Pai Aonde quer que seja oh Deus, não, não podemos mais viver zombando dos erros dos outros Precisamos ser bons conselheiros, meu Pai Conselhos do alto Do alto, não nosso Porque conselho nosso não presta, Pai Mas conselho que vem de Ti Gera vida, meu Pai ó oh, Deus, gera saúde, gera paz, ó oh, Deus, muito obrigado por esta noite, Senhor. nós podemos aprender assim e vamos, no nome de Jesus, nos esforçarmos para praticar, meu Pai, para viver essas virtudes em nossas vidas, ó oh, Deus, Espírito Santo, nos faz lembrar, no momento em que estivermos, é, tratando como maus amigos Nos faz lembrar daquilo que nós estudamos E possamos voltar atrás E ter atitudes de bons amigos, Pai Não permita que os nossos corações sejam permeados Por coisas que não prestam Por zombaria Por bajulações Por interesses Não permita, Senhor Mas que sejamos sinceros, justos Em nome de Jesus, Pai o nome de Jesus. Somos gratos, meu pai, a ti. Porque o Senhor tem aberto os nossos olhos aqui neste lugar. A tua filha Marilúcia nos trouxe ali, nos apresentou a mim e o nosso irmão Josué. Algo que uma igreja aí, meu pai, deu uma fitinha, um cordão. E pegaram ali, pegaram, cortaram. Para poder chamar um amor aí, sei lá. Amarrar a família, amarrar lá, sei lá o que, é que vai amarrar. Mas aqui, Deus, neste lugar, nós prezamos a Tua Palavra. A Palavra que gera saúde espiritual, gera vida. Onde há sintomas de morte, Ele vem, a Palavra vem e agora traz vidas. Traz vida, gera vida. Onde há escuridão, a Palavra traz luz, clareia, liberta, salva, cura, meu Senhor. Precisamos aprender isso, Senhor. E muitos não estão nem aí. Muitos que eu falo, pessoas que estão aí à frente de trabalhos, pegam, usa os momentos frágeis das pessoas para tirar proveito. Como também essas pessoas que estão indo lá tirar esse proveito também, da mesma sócia, mas não querem muitas vezes viver de acordo a Tua Palavra, é de acordo a Tua Palavra que as bênçãos vêm, É de acordo a Tua Palavra que nós temos as nossas vitórias, as nossas orações respondidas, muito obrigado, Deus, por este lugar, por esta casa, aqui nesse local. Muito obrigado, Senhor. E continua nos ajudando, derramando a Tua graça, a Tua sabedoria sobre nossas vidas, sobre nossas mentes, em nome de Jesus Cristo. E permita Senhor Deus, que pratiquemos essas verdades em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Vou chamar nossa irmã Damares, que está completando neste dia mais um aniversário, mais uma primavera. Amém? Amém. Peço aos irmãos que estendam suas mãos em direção à nossa irmã. Amém? É, é privilégio de poucos né? Irmão? Completar aí neste dia 60 anos. Poucos. Privilégio de poucos. Este óleo que representa o Espírito Santo, que foi derramado sobre a cabeça da tua filha, ao Deus que. Continue gerando vida Sobre a vida Da tua serva Ó Deus que Ó meu Pai, ela continue Meu Deus, louvando o Senhor Por tudo quanto o Senhor tem feito Em favor dela Deus querido, nós Apresentamos a sua filha Ó Deus A qual o Senhor permitiu que neste dia ó Deus Completasse mais um ano de vida Senhor, Senhor Deus que ela continue Deus aprendendo a contar os dias de vida dela na presença do Senhor meu Pai. pois Deus que o Senhor sim a contemplar todos os desejos do coração dela meu Senhor tudo aquilo que ela tem necessidade que o Senhor assim continue ó Deus ajudando em nome de Jesus Cristo Pai que o Senhor continue derramando sobre ela a bênção da longevidade vida longa Senhor para Assim, meu Deus, não viver fora da tua presença, mas viver te agradecendo, te bendizendo, te exaltando, te glorificando, te louvando, ó meu Pai, assim a serviço do Senhor, meu Pai, que essa bênção da longevidade sobre a vida dela, seu Deus, seja para isso, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que ó oh Deus, essa bênção, meu Pai, também seja estendida sobre a família dela, que o Senhor continue guardando lá dela, que ela continue sendo essa mulher sábia, que ela continue edificando o seu lar, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que ela continue, meu Pai, ó oh Deus, em nome de Jesus Cristo, se importando com as suas coisas, ó oh Pai, ó oh Deus, que o maior presente, o melhor presente o Senhor já deu a ela, que é o presente da salvação. Deus, muito obrigado, Deus, pela vida da Tua filha, cobre ela com o Teu sangue, com a Tua graça, com o Teu poder, meu Pai. E que o Senhor continue liberando sobre a vida dela toda a sorte de bênção, tanto material como também espiritual, meu Pai, nas regiões celestiais, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, meu Pai. Que ela nunca venha se esquecer daquilo que o Senhor já fez e tem feito e continuará fazendo, em favor dela, muito obrigado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo amém graças a Deus, tenham suas mãos para o álbum. deixa eu falar só algo sábado terá o círculo de oração amém, a irmã dirá se, se passou, ela se esqueceu, mas ela ontem consertou mas sábado vai haver círculo de oração, amém repita comigo, glória a Deus Pai glória a Deus Filho glória a Deus Espírito Santo, eu digo agora que o amor de Deus Pai, a graça, a consolação a comunhão do Espírito Santo, repouso sobre todos nós, repouso sobre todos vós, desde agora para todos sempre, amém, até amanhã em nome de Jesus, até quinta, melhor dizendo, amém?